Olá, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre livros de youtubers. <SILENCIO> Um pouco atrasada nesse debate, estou, mas tem uma explicação, eu quando eu quero falar sobre o um assunto eu tenho que ter propriedade Então eu tenho que no mínimo ler alguns livros de youtubers pra né, ter alguma opinião sobre isso Mais ou menos em maio quando surgiu muito assim a polêmica e alguns vídeos falando sobre, eu tenho uma opinião, com o passado desses meses Algumas coisas nesse meu pensamento mudou um pouquinho. Primeiro ponto é que eu não acho que seja muito saudável a gente estar tá qualificando os livros. Para mim, qualquer livro é a literatura e existem públicos para esses determinados livros. É um pouco complicado a gente querer dizer ou ditar o que é ou não uma literatura de qualidade, né? Porque enfim, existem gols diversos e cada pessoa vai consumir aquilo que quer. Outro questionamento sobre os youtubers terem ou não história de vida suficiente pra contar nesses livros. Em maio, o Literária Literário fez um vídeo falando sobre isso, especificamente sobre isso, falando e dando exemplo de livros souvenirs, que são livros que os jovens vão comprar daqueles ídolos que eles têm, então são pessoas que já sabem das, da vida desses Youtubers e não vão encontrar nenhuma novidade ali. É uma lembrança, é um objeto que ele tem dos ídolos deles. Por outro lado, uma coisa que me deixou meio receosa com a relação a esse assunto é o endeusamento que tá se criando dessas pessoas. Não tenho nada contra Youtubers, afinal de contas né, estamos aqui, mas eu fico com um pé atrás com relação a qualquer fanatismo, eu acho um pouco um pouco perigoso toda a atmosfera que é, que é criada em cima disso. Muitas vezes a gente vê muita briga entre, sei lá, esses fãs dentro da internet mesmo e com o anonimato, que é possível na internet, fica uma coisa mais perigosa ainda. Outro vídeo que saiu também naquela época foi um, um vídeo no Conto Encanto, que a Ara defendia que muitas vezes esses livros acabam sendo livros de entrada. São livros que jovens que possivelmente não tem o de ler, começam a ler e eles veem que pode ser uma coisa legal e podem dar abertura para novas leituras. Na época eu até comentei no vídeo dela que eu super concordava com isso. E continuo com essa ideia. Eu acho que o importante, gente... A leitura. Em contrapartida, eu tenho muito receio também da direção que isso tá tomando. Como as editores estão encarando isso, como sendo só uma forma, sei lá, de ganhar dinheiro mesmo, assim também um receio do pensamento dos próprios youtubers sobre isso. Enfim, é preciso que a gente tenha um senso crítico meio que mais apurado pra isso, no sentido da formação de opinião mesmo. Eu acho que eu já li uns 3 ou 4 livros de youtubers, do que eu tô me lembrando agora, e eu queria comentar dois, que são bem diferentes. O primeiro é aceitando de barinho, que não é um livro sobre a vida dele, é uma ficção. O livro vai contar a história de dois jovens que acabam aceitando participar de um reality show sobre jovens grávidos. E eles não estão esperando um filho, eles mal se conhecem na verdade. Então a gente já consegue imaginar o que que vai acontecer, né? Porque é a carinha treta, isso aí. Eu me identifiquei com os personagens no sentido de que eu consegui me compadecer do drama ali, do dilema deles. Eu gostei muito da fluidez da narrativa dele, o livro é muito muito ele, eu conseguia escutar ele contando algumas piadas dos personagens, e é um livro de muitos sentimentos eu consegui rir eu consegui chorar, eu consegui ficar felizinha, muitas coisas ao longo da história, então para o um primeiro livro eu gostei bastante assim, de verdade, eu me surpreendi, no início eu demorei um pouco para pegar o ritmo mas é porque eu tava na ressaca, é mas quando eu peguei o livro, ele é muito rápido de ler. E no final dos contos, acabei me surpreendendo e gostando bastante do livro. Outro livro que eu quero comentar é o livro de Jujut, maravilhosa. Pra quem não conhece, também vai estar aqui nos cards o canal dela. Melhor pessoa, mas tem algumas ressalvas no sentido de que tem muito essa questão do público-alvo, né, que eu comentei no início do vídeo porque não é todo mundo que vai se encaixar nesse público por ser um livro muito, assim, um livro extremamente pessoal Tá certo que as pessoas vão ter passado por algumas daquelas crises mas são coisas da vida dela e são realmente pessoais Então enquanto eu tava lendo eu fiquei pensando nisso de que não era todo mundo que se identificar e principalmente se as pessoas que não gostam dela lerem achando que vão mudar de opinião, não vão porque muito do livro são histórias que ela fala nos vídeos, que inclusive quem já acompanha vai conhecer as histórias Que se encaixa, na minha opinião, assim muito na ideia de livro souvenir mesmo E que não é muito diferente do que você vai ver nos vídeos dela Foi uma experiência legal ter lido, não foi um, um livro assim que mudou a minha vida Mas é um livro divertido e que sim, indiscutivelmente você vai escutar a voz dela contando todas aquelas histórias Então é isso pessoal, eu não sei se eu deixei muito clara a minha ideia com relação ao assunto, mas eu espero que vocês tenham entendido. O principal aqui é a gente criar uma discussão. É criar uma discussão, porque isso aqui é importante, entendeu? Então a gente sabe que as opiniões são diversas, mas que com. Um pouco de senso crítico De discussão, a gente consegue Todo mundo se entender. Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um like Não esquece que a gente tá aqui todos os dias desse mês Então se inscreve já pra ficar ligado no que tá rolando por aqui Siga a gente em todas as redes sociais E eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon Se você tiver interesse em comprar esses livros E quiser, assim, comprar pelo link da gente É massa, porque ajuda muito o canal E eu acho que é isso, valeu Até a próxima